Estamos aqui com o nosso irmão Gil. É, irmão Gil, qual foi a sua experiência? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência com Deus. Claro, com certeza. Estou muito feliz de poder estar aqui. Dando meu testemunho diante de toda a igreja, diante dos irmãos, daqueles que vão poder assistir esse pequeno clipe. Para dizer para você que Jesus é real. Ele quer se manifestar na nossa vida. Nós fomos alimentados hoje com a palavra santa do Senhor. Nós vimos a mão santa de Deus agindo na vida das pessoas hoje. Recebendo cura, restauração, transformação de vida. E é isso que Deus quer nas nossas vidas e já nos revelou em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Você que está em casa, não perca seu tempo aí, vem adorar com a gente, sentir de perto essa emoção, a presença maravilhosa que nosso Deus nos permitiu receber aqui nessa noite.